botei de ônibus. Pegamos o ônibus em Caxias e mais mexendo pilado, mexendo pilado, tiramos para a do Adoro, para ter acabou, só foi a viagem. E a poeira ficando para trás e eu para frente. É. E o passo não era esse, não era esse. Olha, olha, olha, olha. Chega mais ligeiro. É. E lá chegamos. É. E aí chegamos o mundo. É, vamos lá. Vamos descendo o barraco.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 Nós nós todo da pesca dentro do barraco. O Zé Pequeno aqui é uma pessoa importante para nós, nas comunidades, né? Que porque aqui não, não tem acesso sem ser a canoa dele, né? Quando ele não está no porto, todo mundo se for para atravessar. Né? Ele é uma pessoa, para mim, uma pessoa 100%. Sempre veio da pesca também, ele, né? Tudo meu pai estava ao meu lado. A minha mãe não, Deus estava tá socha que não serva nem pena. A minha irmã metia o cacete em mim. Eu pequeno, quando meu pai chegava, eu estava na beira da maré como estou chorando. Meu pai que é, que meu pai me carregava, gostava mais de mim do que era todo enfio. Só era pescar e de casca-cuco. Sério se vestindo. A minha mãe, a minha mãe, sabe o que, é que eu fazia? Somente pescar de gerer naquele tempo. Sério se vistela. É carro para comer, hein?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 O oh, pai, Zé Pequeno, tá com uma caatinga de cachaça. Eu tinha bebido da cachaça da minha mãe e quando acabar tinha enterrado com água no rio, no riacho, que eu passava um riacho e trouxe a cachaça badeada com água para minha mãe. A infância dele, ele era pescador. Saía bem cedo chegava de tarde. Quando chegava, ele vendia o peixe e ia -se embora, ganhava muito. Toda a vida foi fui Agora, Agora pode ter mudado, né? Mas toda a vida eu fui Toda a vida. Agora, trabalhador é. Eu queria um bom pescador, uma boa pessoa para fora, mas para a família Ele não. se dava bem, nem com meu pai, nem com a minha mãe. Ele não gostava de mim, não. Nós, nós enganhávamos. Meus irmão dizia a mim dizia que eu não trabalhava só vivia bebo de cachaça meus irmãos também eu não arrumar nada para comer eles moram tudo ali né marechal era tudo tinha raiva de mim porque eu era preguiçoso e, e só via na mal vida só não roubando o mal resto na vida eu fiz Foi. aí eles tinha raiva de mim até hoje é só me nem o gato com o cachorro Sei eles lá eles lá e eu cá tá comendo vivia em casa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 Na primeira noite, saímos de Marechal, dormimos no dos campos. Quando chegamos no Campo, dos campos, aí o vagabundo passou e botou fogo no leçó e nós acordamos. Nesse tempo eu era doido, uma faca, ele bateu outra, e o, e o vagabundo na frente, da carreira, e nós atraímos a faca. Quando não tinha o que comer, pedia para comer, por as portas, um dava, o outro dava. Outro dizia, tá bom vocês trabalhar, que vocês estão muito moços demais. E aí nós continuamos uma viagem trabalhando para um e para outro, dormindo pelas caçadas, dormindo por, por debaixo das pontes, eu mal Mané. E conseguimos, eu vou sacar, que é muita coisa, gente. E vocês vão para onde? Eu digo, vamos com o destino do rio. Ele chegou e disse, assiste, quer cavar um cacimbão? Aí eu disse, Mané, disse, vamos. Aí nós fomos cavar, voltar o cacimbão, vinha uma moça de Maceió, aí recebeu o dinheiro das casas do lugar do pai dela, ela do, é do rio. Aí quando chegou aí os garçons mataram na dentro da pensão, que ia acabar o cacimbão. Aí quando foi bem cedo nós, floresteiro do meio do mundo, quando foi bem cedo, aí surgiu a moça, a mãe se cara a moça tão bonita, com o lenço aqui amarrado aqui, o dono, aí o dono da pensão tinha matado a moça. Mas os garçons para roubar o dinheiro da moça. Aí nós com medo, correndo para a estação daqui, prenderam um bocado de garçom e foi descobrir que tinha sido o dono da pensão que tinha matado.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 Ele chegou e disse, ah, fique lá tratando os cachorros, você vai buscar a comida do matador e você fica tratando os meus cachorros que ele paga. Um velho, um você é de essa maruzinho, carregando comida do matador para os cachorros. Aí peguei o conhecimento do matador, daí o carinhoca, com os magaréfios, com os balanços, o bicho forte, e hoje eu estive doente. Aí eu sei que por ali, por acular, ele me chama para eu rir. Ficar no matador trabalhando com eles. Eu venho e disse, seu marzinho eu queria que você me desse as minhas contas, que eu vou, vou embora pro matador. desafio disse, é ah, filho da peste. não trabalhei um mês aí, aí ele, a, a, pro matador. Aí, aí ele disse, eu dou já seu pagamento, filho da peste. Quando você veio com fome, ninguém lhe deu apoio. Eu dei apoio agora, você já arrumou serviço no matador. Eu, aí correu para dentro. Eu aqui dentro do rio lá, que tinha como mais que aquela caçada de largura, eu, e o acostumado nas águas de marechal, não me passa em lagoa nenhuma. Aí caiu no rio, e ele ficou na beira do rio, caçando eu com a espingarda. Só nadando, chegou lá, aconteceu daí o dono do matador, ele espera vamos lá. Aí botou dentro do carro, tomou um revólver desse tamanho, eu fiquei sentado de banda dele, chegou lá, Ô Maruzinho, vem cá, pois você quer matar o homem que vem daquele meio de mundo, ganhar o pão dele aqui, ele obrigado a trabalhar para ganhar dele, que ele é de, vem de muito longe, e você pega as coisas dele e me dê para cá. Tirei vinte e tantos anos com esse homem de seu daí o Carioca, no Rio. Ainda hoje eu sonho trabalhando dentro do matador na profissão de E Emanuel se meteu na bandidagem a fumar, deixou o emprego da tia, foi para Niterói, que é do outro lado do Rio. Quando chegou lá, um mataram o outro. Você que deu a doidia? vim vim a estação em Caxias,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 A delegacia da depoimento, como é pessoal que eu tinha matado ela, mas não matei. Se eu fosse novo, era andar. A velha cresceu a mãe de Mané ali morreu ela, ela, e que você matou meu filho e eu dou aquela ela uma mas para voltar para no caminho dela deixar ela é bem da aqui no Brasil aí ela disse queria dar parte de mim pensando que eu tinha matado o Mané tudo pu as conversas dela e queria que eu fosse a a casa do mané a casa de Gama casa da irmã dela e a casa do, e o, o, o a casa do tio dele